Olá a todos, que todos sejam muito bem-vindos nesta primeira ministração desse estudo do ano de 2023 onde o Senhor nos deu a palavra sobre coragem e nós precisamos entender e pela graça e misericórdia de Deus quero trazer algum, alguma revelação, algo que o Senhor nos mostrou pela palavra e que muitas vezes nós não entendemos, mas queridos esteja atento, esteja aberto ao falar do Espírito aquilo que Deus nos quer ensinar e ministrar, e vamos orar para entregar esses momentos ao, ao domínio realmente ao domínio do Espírito Santo Senhor nosso Deus, nós pedimos Senhor pela tua infinita graça e misericórdia pedimos Senhor que nos perdoe Senhor todas as nossas falhas as fraquezas que ainda temos tudo aquilo que temos em nós que ainda é inconveniente diante de Ti mas possamos Senhor ser lavados pelo sangue do Cordeiro e possamos estar agora como vasos diante de Ti para poder liberar a Tua palavra e que cada coração, cada mente esteja aberto Senhor, a receber a direção, a unção e a revelação do Teu Espírito sobre as nossas vidas nós te glorificamos Senhor e pedimos que a tua graça seja agora sobre as nossas vidas e nos dirija nesses momentos aqui em nome de Jesus amém queridos, se nós podemos dar um título para essa ministração uh, seria a promessa do Espírito Santo e muitas vezes eu, eu falo por mim pelas experiências que Deus me deu. Quando nós oramos, quando nós nos dirigimos a Deus, nós falamos muito em Deus Pai, e é Pai para cá e Pai para lá, em nome de Jesus, mas muito pouco nós invocamos o Espírito Santo. E eu vejo que, na trindade de Deus Deus Pai, Deus Filho Deus Espírito Santo O que menos é compreendido E o que menos é Usado e desfrutado Para nos capacitar É justamente o Espírito Santo Mas Deus Pai está no terceiro céu No seu trono Hoje o Filho Jesus Está à sua destra No terceiro céu, no seu trono o único que está aqui entre nós Em nós, em mim e em ti É o Espírito Santo E nós precisamos compreender Algo com mais profundidade sobre, Estudar mais com profundidade Sobre quem é o Espírito Santo E por que, que Jesus deixou o Espírito Santo Em cada um de nós Como auxiliador e ajudador E quem nós somos hoje No reino, pelo Espírito Falo por mim mais uma vez, muito tem, tenho falhado nisso e nós temos não compreendido toda a profundidade que Deus quer que nós desfrutemos como filhos do reino. Deus tem nos dado pela sua infinita graça e misericórdia, tem nos dado muitas revelações, coisas tremendas, mas nós precisamos compreender a essência Daquele que é o poder em nós Nós falamos muito sobre avivamento E eu tenho certeza, por fé Que a igreja vai viver o avivamento Só que tem um detalhe O avivamento que nós esperamos Ele só vai vir com o sincero e verdadeiro arrependimento primeiro Arrependimento de tudo aquilo que está fora do padrão de Deus e cada um de nós, todos nós, sem exceção nenhuma, porque a palavra diz que não há um justo sequer, todos nós temos as nossas falhas e fraquezas, dependemos do Espírito Santo para nos conduzir pelas veredas da sua justiça, para podermos estar diante e em condições de que esse avivamento possa acontecer. E o avivamento vai acontecer... Por obra do Espírito dentro da igreja. E o avivamento vai representar aquilo que Jesus prometeu e ordenou aos discípulos. Expulsar demônio, curar enfermos, levantar paralíticos, ressuscitar mortos pelo poder do Espírito. Mas amados, muitas vezes a gente confunde essa questão do poder de Cristo do poder do Espírito e se nós olharmos hoje há a, a tempos atrás o nosso vale aqui nós tínhamos muitas fábricas, tínhamos muitos curtumes, onde tinha muitas caldeiras para movimentar as máquinas nós, alguns conhecem ainda as famosas, os trens Maria Fumaça que é uma caldeira como é que funciona? com água, com fogo para gerar pressão para gerar poder. A água é a palavra que nós recebemos todos os dias. O fogo. São as provas e as tribulações. Que Deus permite nos passar. E essa água com o fogo. Vai gerar pressão. E a pressão vai gerar poder. Por isso nós temos que entender. Dificilmente vai acontecer poder. Sem nenhuma pressão E quando nós entendemos isso Nós vamos entender o que, que Tiago diz Tende grande alegria por passar Diz por várias provações E nós vamos entender Porque as provações geram em nós Poder E muitas vezes Nós não entendemos isso E quando as provações Vêm sobre a nossa vida Nós murmuramos e reclamamos Mas nós queremos o Poder então nós temos que entender essa essência. E algo muito importante que nós entendermos assim. Como que o Espírito Santo chegou até nós? Eu quero abrir Evangelho de João, capítulo 1. Onde João Batista, que foi o precursor de Jesus Cristo. O O, o profeta que veio anunciar o Messias, assim como agora brevemente nos últimos dias nós vamos ter o falso profeta anunciando o falso Messias, o anticristo assim João Batista veio como precursor para anunciar e dar testemunho de Jesus, e veja bem João capítulo 1 onde João fala assim ó, respondeu-lhe João João Batista, eu batizo com água mas no meio de vós está quem vós não conheceis O qual vem após mim Do qual não sou digno de desatar-lhe as correias das sandálias Estas coisas se passaram em Betânia Do outro lado do Jordão Onde João estava batizando No dia seguinte Viu João a Jesus que vinha para ele E disse Eis o Cordeiro de Deus Que tira o pecado do mundo nós temos que entender as minúcias, nas entrelinhas. O que, que João estava aqui anunciando para seus discípulos e para todo aquele povo que estava com ele? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele estava anunciando a obra que Jesus veio fazer entre nós. Por que Jesus veio para cá? Qual era a obra que ele veio fazer? Primordial, principal. Tirar o pecado do mundo Satanás já está condenado E nós precisamos entender isso, claro Então Agora um detalhe Nesse momento aqui João Batista era igual a qualquer outro ser humano ainda daquela época O Espírito Santo ainda não tinha sido derramado dentro de cada pessoa João Batista como profeta Estava apenas com o Espírito Santo Sobre si Porque na velha aliança Antes do derramar do Espírito Quem recebia a direção E a unção do Espírito Era o sacerdote O rei e o profeta Nenhuma outra Nenhuma pessoa comum Da sociedade recebia o Espírito Santo Tanto é que Eles pediam A direção para o profeta Pediam para o rei, para consultar Deus através do profeta, para receber a direção do Espírito. Hoje, nós temos isso direto dentro de cada um de nós. Continuando o testemunho de João a respeito de Jesus. Em João capítulo 1, nos versos 35 e 36. No dia seguinte, estava João outra vez na companhia de dois dos seus discípulos e vendo Jesus... Vendo Jesus passar ele disse Eis o Cordeiro de Deus Apenas isso O que, que João estava dizendo para os seus discípulos No dia seguinte Este é Jesus Quem é Jesus? Na primeira vez ele falou a obra de Jesus Agora ele estava falando a identidade de Jesus Quem era Jesus? O Cordeiro de Deus Agora vamos ver o testemunho que Jesus dá de João. Primeiro João dá testemunho de Jesus. Agora Jesus dá testemunho de João. Em Mateus capítulo 11. E Jesus diz a respeito de João. Em verdade vos digo. Entre os nascidos de mulher. Ninguém apareceu maior do que João Batista. Mas o menor no reino dos céus é maior do que ele desde o dia de João Batista até o agora, o reino dos céus é tomado por esforço e os que se esforçam se apoderam dele ninguém apareceu maior do que o João entre os nascidos de mulher só houveram duas pessoas no mundo que não nasceram de mulher Adão e Eva a partir de Caim e Abel toda a humanidade os bilhões de pessoas que passaram neste mundo, nasceram de mulher amém? e Jesus diz que desses bilhões de pessoas que passaram aqui ninguém era maior do que João quer dizer, João está no topo entre, entre não ele é o maior entre todos os nascidos de mulher. Se nós parar para analisar isso, é algo muitas vezes além da nossa compreensão. Mas João era uma pessoa simples, humilde, que se vestia de pele de, de camelo, comia mele e gafanhoto e vivia no deserto como, quase como um mendigo. Mas ele era o maior entre os nascidos de mulher. Mas preste atenção agora na sequência. Mas o menor no reino dos céus é maior do que ele. Veja bem, muitas vezes nós aqui, com, com Jesus no coração, tendo batizado nas águas, congregando na igreja, como é que muitos de nós nos vemos a nós mesmos? Miseráveis, só falta morar embaixo da ponte. E Jesus disse... Que o menor é maior do que João Que era maior do que todos os nascidos de mulher Eu creio que às vezes a palavra de Deus nos, nos coloca diante de situações Que nós temos dificuldade de compreender naturalmente Na nossa mente tão finita Na nossa mente tão humana, caída, natural Temos dificuldade de entender isso Por isso que a igreja ainda não flui em poder porque não compreendeu a realidade Queremos o poder de homens Mas esquecemos o poder do Espírito Que é gerado por pressão Falo de novo Aí Nós vamos ver Algo Que Jesus prometeu depois disso Em João capítulo 16 Jesus diz Mas eu vos digo em verdade Convém-vos que eu vá porque se eu não for o consolador não virá para vós outros, se porém eu for, eu vou lhe enviarei este consolador é o Espírito Santo que Jesus enviou trouxe, soprou sobre nós quando ele vier convencerá o mundo nós todos do pecado, da justiça e do juízo do pecado porque não crê em mim da, juíza, da, da, da justiça porque vou para o Pai e não me vereis mais e, e do juízo Porque o príncipe deste mundo Já está julgado Satanás já está julgado Ele já sabe qual é que vai ser o fim dele É por isso que nos últimos dias Ele vai fazer de tudo possível Para destruir a obra de Deus Não para ele ser vencedor Porque ele já está derrotado Mas para destruir tudo que ele pode e essa consciência, eu vejo Falo por mim Eu vejo que muitas vezes a gente negligencia Nós não, não nos damos conta Que nós estamos lutando contra forças das trevas Contra forças malignas Potestades, principados, forças de dominadores Não nos damos conta disso E muitas, muito menos nos damos conta Que nós temos um espírito Consolador Que está dentro de cada um de nós para nos consolar Para nos dirigir, para nos dar a direção Daquilo que nós precisamos na nossa vida E Algo Muito importante Jesus ele veio O Deus que veio como homem Para passar por todas as situações Que nós passamos Porque Jesus passou por Por pressão Por enorme pressão Coisas que nós talvez nem resistiríamos Muito menos temos condições de é, Processar dentro de nós O que Jesus passou Para nos dar a condição de viver Na direção do Espírito Porque se Jesus não tivesse ressuscitado Essa palavra dele seria um engano mas como Jesus ressuscitou. E ele disse, importa que eu vá. Que importa que eu retorne. Para o meu pai. Para junto do meu pai. Mas eu vos deixarei um consolador. O Espírito Santo da promessa. E esse Espírito Santo está em mim e está em você. E... É algo que quando a gente entra nas minúcias da palavra, nós vamos compreender o que, o que, aquilo que Deus permite que cada um dos seus escolhidos passe, como a palavra mesmo nos mostra, Deus não quer que a gente venha a sofrer, que a gente venha a, a, a ser castigado, Deus ele nos prepara para uma obra e este preparo esse treinamento passa por provações, por privações, por tribulações Que na grande maioria das vezes nós não entendemos Por isso que eu digo Na igreja, no corpo de Cristo Nós só vamos compreender realmente A magnitude da obra do Espírito quando nós começamos a passar por provas e tribulações Pela pressão Analise a tua vida Nos momentos de mar de rosa naquela, Naqueles momentos bem tranquilos Que tu nem pensava que existia algum problema na vida Tu tinha algum poder Tu tinha alguma ambição de alcançar a vitória Mas quando chega a pressão e por que, que Deus tem permitido na, na nossa nação Nas nossas vidas Na igreja Deus tem permitido grande pressão Será que tem algum cristão Algum irmão Que não tinha expectativa Daquilo que deveria de acontecer Agora nesses últimos Semanas e meses aí Eu tinha E confesso Fui completamente frustrado, totalmente frustrado, porque eu imaginava uma coisa e nada do que eu imaginava aconteceu. E aí nós temos que parar. E por que, que Deus tem permitido essa pressão sobre a igreja? Alguém estaria fazendo jejum de semana? Alguém estaria fazendo de joelho todos os dias em oração nas madrugadas? Para uma coisa que não tem necessidade Dentro do coração Eu duvido muito Mas hoje A igreja livre de placa Livre de qualquer denominação De doutrina ou de filosofia A igreja está unida em oração e clamor Por quê? Porque Deus permitiu pressão Enquanto o povo de Deus Estava em gozen, Tirando o melhor da terra Estava tudo maravilha Ninguém reclamava mas quando trocou o faraó e Deus endureceu o coração de faraó para vir pressão e cada dia mais pressão, quanto mais eles clamavam por liberdade, mais pressão vinha aí Deus começou a mover e tirou a, aquele povo da prisão do, do, do, do, do confinamento o que, que nós imaginamos que Deus vai fazer? em primeiro lugar expor tudo que estava oculto que nós nem imaginávamos Mas no fim Eu creio por fé Porque nós somos igreja Ou nós temos fé Ou nós temos a certeza Da convicção do Espírito Santo Dentro de nós e o poder A única instituição no mundo Que Cristo deu Autoridade e poder Foi a igreja Não foi nenhuma outra instituição no momento que a igreja entender essa realidade, muitas coisas vão mudar na nossa nação. E nós precisamos entender isso. Mas quando nós, muitas vezes, chegamos quase que com infantilidade na igreja, a gente faz uma ideia, assim como hoje nós temos feito a respeito daquilo que nós achávamos que ia acontecer na nossa nação. Quando nós chegamos na igreja, muitas vezes, ou por ensinos, doutrinas, não tão certas, a gente imagina o poder do Espírito Santo se manifesta, e de que forma nós imaginamos isso? Aí tem gente que quer o batismo do fogo, eu digo misericórdia, porque veja bem, Mateus capítulo 3, versículo 11. João Batista de novo diz, eu vos batizo com água, para arrependimento, mudança de atitude, mudança de vida. Mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias eu não sou digno de levar, ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. E a gente quer esse batismo de fogo, sem entender o que significa. Então quando Deus permite o batismo de fogo, ai, ai, ai, ui, ui, ui, como assim? Eu estou na igreja, agora estou tô passando, tô passando por provas, por tribulações? Sim, mas a expectativa era o batismo de fogo, para quê? Tudo que nós construirmos tem que ser construído ou em cima de um fundamento de ouro, prata e pedras preciosas ou num fundamento de madeira fena e palha e madeira e fenipalha e palha serão queimados porque Deus é fogo consumidor e o batismo de fogo do Espírito Santo é queimar em mim e em ti tudo aquilo que é madeira fenipalha, e palha tudo aquilo que não serve para edificação e quando esse fogo vem na tua vida como é que tu recebe ele? com murmuração, o que que eu fiz de errado, por que que eu estou passando por isso, ah, mas eu acho que tu está com um grande problema, está com um grande pecado, ora todos nós temos pecados, todos nós, não há um justo sequer, algumas coisas vêm para nos di disciplinar e eu louvo a Deus por todas as exortações que eu tenho recebido, porque eu sou muito falho, eu tenho muitos erros ainda na minha vida Mas Deus não vai me fazer passar pelo batismo de fogo Por causa disso Mas para me limpar E me preparar Para ser realmente uma igreja na unção do Espírito Porque quando nós recebemos Cristo no batismo Cada um de nós recebeu Um dom Recebeu Uma promessa do Espírito Alguns receberam um, outros receberam dois, outros receberam cinco. Mas o corpo de Cristo, a igreja é formada pelos um talento, não pelos cinco. Continuando ali, ele vos batizará com o Espírito Santo e com o fogo. A sua pá Ele a tem na mão e limpará completamente a sua ira. Recolherá o trigo no celeiro Mas queimará a palha em fogo inextinguível É aquilo que nós temos falado Veja bem Ele tomará a sua pá A pá você usa para jogar coisas para longe Não para trazer coisas para perto então a pá ele usa para jogar tudo aquilo que não presta em nossas vidas e quando Deus faz esta operação este milagre de nos limpar e nos purificar o ouro é purificado pelo fogo a prata é purificada pelo fogo as pedras preciosas são geradas na pressão e no fogo nós queremos tudo isso mas não queremos passar pelo fogo e quando nós pedimos o batismo de fogo Achamos que é pular e cirandar e, e Fazer poderes e milagres Não É para nos purificar E é isso que nós precisamos compreender Então Quando Jesus ressuscitou Ele ainda Permaneceu entre os seus Discípulos Não no meio dos ímpios não no meio dos judeus dos fariseus porque os fariseus sempre agrediram Jesus, eles nunca aceitaram ele, até hoje foram os fariseus que condenaram Jesus, são os fariseus hoje na igreja que condenam os filhos de Deus e eu preciso cuidar para eu não ser um fariseu e como é que eu recebo isso? Apenas com a graça e a unção do Espírito Santo Me mostrando as minhas falhas Porque senão eu posso correr o risco de ser um fariseu na igreja Alguém acha que está livre disso? Alguém acha que é tão santo e purificado Que não corre esse risco? Cuidado Jesus ficou 40 dias entre os seus discípulos E ele avisava que eles permanecessem unidos Que num momento certo ele derramaria o seu espírito sobre toda a carne Foi uma profecia já lá em Joel Eis que derramarei o meu espírito sobre toda a carne Daqueles obviamente daqueles que estavam lá Sabemos pela palavra que mais de 500 irmãos estavam reunidos no cenáculo Esperando o Pentecostes. Quantos receberam a unção do Espírito? Também sabemos pela palavra que foram 120. Aonde ficaram os 380? Por que, que os 380 não receberam o derramar do Espírito? Por causa do tempo. Por causa da demora. Irmãos, uma coisa que muitas vezes Nós não entendemos Falo por mim Nós não entendemos o tempo de Deus Nós somos imediatistas Nós queremos as coisas de Deus Ah, tem que restaurar, tem que ser hoje Ah, tem que fazer, tem que ser hoje Abraão, vou te dar um filho Ah, tem que ser hoje Abraão esperou 25 anos José, vou te fazer O sustentador na tua casa 13 anos o tempo de Deus não é o nosso tempo se Jesus tivesse vindo nos primeiros dias, aqueles 500 teriam recebido a dire... a... A... o sopro do Espírito mas quando demorou ah, eu acho que isso aqui tudo é conversa fiada, vou cuidar da minha vida tenho que cuidar da minha casa, tenho que cuidar da junta de boi, tenho que cuidar do meu casamento tenho que cuidar cada um foi para para suas obras, para suas necessidades Mas 120 prevaleceram Gideão pegou 32 mil soldados Mas ele conquistou a vitória com 300 Existem coisas da Bíblia que só nós parando para analisar Para entender o quanto nós estamos ainda desalinhados Com aquilo que realmente Deus quer fazer na nossa vida Somos julgados e julgamos os outros por causa disso porque nossa ideia é segundo as coisas do mundo onde as coisas têm que acontecer na, na hora que nós queremos e é justamente nesse aspecto que Deus nos prova eu tenho promessa, tenho certeza que a grande maioria dos filhos de Deus tem promessas de Deus, tem esperança de Deus tem profecias quanto tempo está esperando? Aprenda a esperar o Pentecostes, aprenda a esperar o tempo de Deus, porque toda vez que nós atropelamos o tempo de Deus, criamos Ismael, criamos um problema. Então, quando a gente cala, espera, aquietai-vos que eu sou Deus, você é elogiado por isso? Ou é criticado por isso? São fatos que estão na palavra. Para nos ensinar. Aquilo que Deus quer fazer na nossa vida. Na minha vida. Na tua vida. Na igreja. Nesses últimos dias. E Ele vai fazer. Talvez não sobre os 500. Mas com certeza sobre os 120. Daqui a pouco nós vamos ter. A nossa sala de oração. A primeira do ano. Quantos estarão aqui? Quantos estarão esperando realmente o Pentecostes, o descer do Espírito? Extremamente importante nós analisar isso. Temos muitas ocupações e muitas responsabilidades, muitas desculpas para não estar, mas eu sempre digo uma coisa: a sala de oração. Ainda mais pela situação que o nosso país está vivendo. E a situação que a igreja está na iminência de entrar se Deus não fizer algo. A sala de oração tinha que ter mais gente do que num culto de ceia. Porque o culto de ceia é um culto festivo. A sala de oração é batalha espiritual. Mas Jesus ele veio Naqueles Naquele período Que ele ainda passou entre os seus discípulos Em João capítulo 20 Versículo 22 Havendo dito isso Soprou sobre eles E disse Recebei o Espírito Santo Aqueles 120 Passaram a falar em línguas Passaram a A fluir numa nova unção, na unção do Espírito dentro de si, porque foi soprado dentro deles o Espírito. Eu, você e todos que creram e batizaram, receberam o sopro do Espírito. E nós precisamos compreender o poder que isso nos dá. Mas não é um poder de graça, não é algo que vem por nada, porque nós lemos lá no início o reino é conquistado por esforço e os que se esforçam tem uma outra linguagem que diz que é por, por violência por poder e por violência por que violência? porque eu tenho que lutar contra mim mesmo contra as minhas convicções erradas eu preciso lutar contra isso é fácil lutar contra os outros mas é muito difícil lutar contra si mesmo aí você vai entender a palavra que nós recebemos sobre este ano Coragem Você vai lutar se não tiver coragem? Você vai defender algo Sem coragem? Sem perseverança? Muito dificilmente A igreja está entrando Numa nova fase E esta nova fase É compreender a plenitude Do Espírito Santo Dentro de cada um de nós Paulo diz uma coisa bem clara No livro de, de Tessalonicenses, quando ele fala sobre O arrebatamento E ele declara que E nós sabemos disso Pela palavra Que quando aconteceu O arrebatamento, que todos nós Esperamos, mas antes do arrebatamento Virá o avivamento Com o poder, mas quando O arrebatamento acontecer A igreja, a noiva Será retirada e junto com a noiva, porque se Deus leva a mim e a você, que tem o Espírito Santo dentro de si, se Ele nos leva, o Espírito Santo vai junto, se eu levar esse, essa Bíblia para casa, aonde eu estiver, a Bíblia vai estar, então, a igreja será arrebatada, o Espírito Santo irá embora deste mundo, se hoje, com a igreja aqui, com o Espírito Santo aqui, nós passamos por todas essas situações terríveis que nós estamos vendo ao nosso redor, imagina, faz uma mínima ideia, o que vai ser esse mundo sem a igreja e sem o Espírito, será o um inferno na terra, as pessoas estarão falando pessoalmente com os demônios, Qual é a realidade que nós temos disso? Em Apocalipse capítulo 3, verso 22 João diz uma coisa muito importante Pelo Espírito Quem tem ouvidos Ouça o que o Espírito Diz à igreja Irmãos, todos nós temos orelha Mas muito poucos têm ouvido e nós precisamos compreender E aceitar a exortação do Espírito Seja por irmão, seja por pastor, seja pela igreja Mas a, a exortação do Espírito Porque o Espírito vai nos convencer do pecado, da justiça e do juízo E Zacarias diz que não é por força nem por poder Mas pelo Espírito Homem não convence ninguém Só o Espírito convence Isso é uma realidade que nós temos que ter Por fim muito se tem falado Justamente sobre o Espírito O pecado contra o Espírito Santo Eu confesso, eu fiquei muito tempo Intrigado, confuso Sem compreender corretamente até que um dia isso estava me incomodando Me debrucei em cima dessa situação Para entender E eu quero Ir para o texto de Mateus Capítulo 12 Verso 31 e 32 E Jesus está falando algo ali Por isso vos declaro Todo pecado e blasfêmia Serão perdoados aos homens serão perdoados caso confessem e se arrependam todo pecado todo mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada preste atenção nas palavras se alguém proferir alguma palavra contra o Filho do Homem contra Jesus, ser-lhe-á perdoado, mas se alguém falar contra o Espírito Santo não lhe será isso perdoado nem neste mundo, nem no porvir Jesus por acaso está falando Pecado contra o Espírito Santo Irmãos Nem todo pecado É blasfêmia Mas toda blasfêmia É pecado Amém Nem todo pecado é blasfêmia Por isso que ele diz aqui Até o pecado contra o filho do homem É perdoado Mas a blasfêmia Contra o Espírito não é perdoado Nem agora nem depois Então nós temos que entrar Dentro do texto e entender Em que circunstâncias Jesus Falou isso, em que momento Sobre qual situação Jesus falou essas palavras Porque senão nós não vamos entender Se eu falar esse versículo apenas Ele solto sozinho, ninguém vai entender nada Nem eu Na sequência onde explica justamente, Mateus 22, 12, 22, Então lhe trouxeram um endemoniado, endemoniado, cego e mudo, espírito de cegueira espírito de mudez. E ele o curou, passando o mudo a falar e ver. E toda a multidão se admirava e dizia, é este porventura o filho de Davi? Mas os fariseus, sempre os fariseus, aqueles pseudo -es, é, é, espirituais, que estão, fariseus, estão dentro da igreja, eles não estão lá no mundo, mas os fariseus, ouvindo isso, murmuravam: este não expele demônios senão pelo poder de Belzebu, maioral dos demônios em cima disso Jesus disse, olha, blasfêmia contra o Espírito não será perdoado gente, isso é muito sério eu temo que muitas vezes nós não temos essa realidade e quando eu falo igreja, eu não estou falando aqui nosso ministério, eu estou falando da igreja como um todo Jesus estava fazendo um milagre obviamente, Jesus jamais faria algo que não fosse pelo Espírito de Deus mas os fariseus duvidavam disso. E Jesus estava fazendo um milagre de expulsar demônio e de curar enfermo. Pelo poder do Espírito. Só que aquelas pessoas estavam dizendo que ele estava fazendo isso pelo diabo. Blasfêmia. Isso não será perdoado. Em outras situações, lembra que a palavra diz que Satanás... Ele se transfigura em anjo de luz E a palavra diz que nos últimos dias Ele fará prodígios, sinais e maravilhas Para enganar até os escolhidos Então Satanás vai fazer prodígios e maravilhas A igreja vai fazer prodígios e maravilhas E nós vamos dizer, ah isso é do diabo, ah isso é de Deus Dificilmente nós vamos ter condições de julgar isso por nós mesmos, somente pela revelação do Espírito de Deus, que precisa estar vivo dentro de nós, não apenas um conhecimento mental, mas uma revelação de atitude. E aí nós vamos ver que tudo que Jesus condenou ali, porque blasfêmia, a parte o mundo, o dicionário do mundo diz que blasfêmia é... blasfêmia segundo o dicionário palavra ofensiva à divindade ou à religião contrassenso, heresia praga, maldição imprecação isso é o que o dicionário diz mas o que Jesus diz é atribuir ao diabo uma obra do Espírito Ou o contrário Ou o contrário Mas como que nós vamos discernir isso? Não é muito fácil Somente na direção Na unção do Espírito Queridos Teria mais coisas, mas eu sinto assim que a essência daquilo que Deus queria nos ministrar E aquilo que nós precisamos compreender hoje Do maior poder Da maior força Que existe no universo Está em mim e está em você E isso é um fato que eu vejo Que muitas vezes nós temos Eu tenho negligenciado isso, eu reconheço e eu creio que a grande parte da igreja, porque nós não vemos ainda o poder do Espírito sendo manifesto na igreja. Esporadicamente a gente vê alguma coisa, mas isso não é normal corriqueiro. Como a igreja de Atos fluía, e a igreja de Atos fluía simplesmente levanta e anda, sem grandes teatros, sem grandes discursos. Nós não estamos nesse nesse nível ainda nesse mover, mas Deus quer que nós cheguemos lá, que a igreja chegue lá, porque esse será o avivamento que está prometido e que nós queremos buscar. Por isso nós temos que é, receber aquilo que Deus prepara em nós, assim como Jó só reconheceu que. Ele agora Ele conhecia Deus de, de ver, de viver Antes não Depois que ele passou as provas Depois que ele passou pela, pela tribulação Pela pressão E como é que a gente Vê as provas As pressões Em cada um de nós na igreja Vemos isso como problema Alguma vez você viu isso como uma bênção de Deus para nos fortificar e para nos levar na posição? Nós vemos isso como problema. E nós vemos a operação do Espírito como problema. Não como uma dádiva para nos preparar para aquilo que Deus tem diante de nós. E esse entendimento, irmãos... Deus quer nos trazer luz E eu profetizo Começando por mim Porque eu preciso muito Porque eu também tenho Muitos problemas e eu quero Mudar de atitude Eu quero viver Aquilo que a palavra me mostra Que eu sou maior do que João Batista Que era maior do que todos nascidos de mulher Porque eu tenho o Espírito Santo Você tem o Espírito Santo Mas isso muitas vezes não é revelação dentro de nós. E Deus quer trazer isso. Por isso eu convoco os irmãos, estejam conosco nessa noite e em todas as segundas-feiras para oração. Estejam em casa orando e jejuando pela revelação do Espírito. Para trazer a unção verdadeira para a igreja fluir no avivamento. Não no poder da alma, porque Satanás vai confundir nos últimos dias Através do poder latente da alma E nós precisamos estar atentos a isso Em nome de Jesus Queridos, que a graça e a paz de Cristo seja sobre cada coração Que possam meditar, que possam ouvir Passar para algum irmão que, não, que precisa disso Eu sinto muitas vezes que nós valorizamos muito pouco aquilo que Deus nos tem dado aqui. Valorizamos muito pouco. Achamos um desperdício é, divulgar, é, ouvir de novo, meditar na palavra. Achamos muitas vezes um desperdício. Porque a realidade nos mostra isso. Fosse qualquer baboseira aí do mundo, estariam compartilhando, estariam visualizando. Deus abençoe a todos e até uma próxima.